Respira coração, deixe eu ouvir a tua. BELA CANÇÃO RESPIRA CORAÇÃO QUE TUAS BATIDAS SEJAM A bússola DA MINHA VIDA que tua força Seja a luz Sempre a me guiar Respira Coração Acolha a dor Transforma o fel pra eu me transformar no que eu sou, aonde quer que eu vá, que eu seja o que sou, aonde. Seja o que sou Aonde quer Que eu vá